Fala galera, tudo bem? Prazer, meu nome é Felipe. Eu vim deixar um pequeno depoimento com vocês com relação ao X-Animal, esse produto novo no mercado que tem, traz muitas dúvidas, né? Porque é um mercado em que existem muitas possibilidades, muitas grandes promessas. Eu só quero dizer já adiantar logo de início que no final desse vídeo eu vou deixar um alerta que vai fazer com que você tenha ou não uma experiência boa com o X-Animal, tá bom? Então... Fica até o final, vai ser bem curtinho, bem direto ao ponto. O X-Animal, ele é um produto totalmente natural. Então você não vai ter aquelas consequências que nós temos com os outros produtos mais artificiais, de ter alguns efeitos colaterais, de ter algumas contraindicações né? Isso não existe com o X-Animal, tá bom? Você comprando três ou quatro potinhos, você vai poder usar por 3 meses aí, sem problema nenhum, tá bom? Ele, você não precisa ingerir muitas cápsulas, você só precisa ingerir uma cápsula, tá certo? Se você quiser um efeito potente duradouro, sei lá, de 4 horas, tome duas, mas com cuidado, com ressalva, tá bom? Não misture com bebidas alcoólicas, porque mesmo sendo um produto natural, existem algumas composições químicas que não se misturam com outras. Então tomem cuidado com isso, tá certo? Isso daí fica como uma ressalva. E o alerta importante que eu ia deixar no final do vídeo é o seguinte, o X-Animal é potente, ele funciona rápido. Então tomem cuidado, por favor, e usem ele somente no momento em que vocês vão querer os efeitos dele funcionando em você. Porque senão vai acontecer o seguinte, vocês vão estar em um lugar que não é devido, é né, indicado que vocês sintam os efeitos do X-Animal e vocês vão passar algum tipo de constrangimento. Ele não é que nem os outros produtos que demoram, sei lá, 30, 40 minutos para fazer efeito. Você toma X Animal, em cerca de 10 minutos você já sente os efeitos dele no seu corpo. Você entende? Então, ele é feito de fontes naturais, é muito mais fácil de ser absorvido pelo organismo. Fica a dica aí para vocês, espero que eu tenha ajudado. Eu deixei aqui embaixo o link do site oficial para ajudar vocês que querem comprar X Animal, comprar no lugar certo, no local seguro, tá bom? Forte abraço para todos vocês.